E aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre mim, sobre o Esperanto e por que eu me interesso pelo Esperanto. Na verdade esse vídeo faz parte de uma campanha, então várias pessoas de vários países vão fazer vídeos parecidos. Mas pra frente vocês vão entender melhor. Uh, bom, o meu nome é Marco, eu moro em Porto Alegre e sou formado em Ciência da Computação. Eu lembro que quando era pequeno o meu pai falava que Esperanto era uma língua planejada, Uh, em 2000 e pouco eu vi que algumas páginas da Wikipedia tinham versão em Esperanto mas até então isso era praticamente tudo que eu sabia sobre Esperanto em 2011 eu entrei no site do Fórum Internacional de Software Livre e eu vi que tinha tradução para Esperanto e eu achei isso bem curioso e até pensei, olha é, talvez existam pessoas no Brasil que saibam Esperanto e talvez até alguém em Porto Alegre saiba Esperanto e, então eu pesquisei e descobri que, na verdade, várias pessoas de vários países usam Esperanto e, e que o esperanto, a ideia do Esperanto é servir como uma língua ponte entre os povos. É, quer dizer, não, não tem a ideia de substituir as línguas existentes, mas de servir como uma segunda língua. E que tem várias características que facilitam o aprendizado. Então eu achei, eu, eu me interessei pela ideia e e, e até pensei uh, nossa, como que eu não descobri isso antes e como que o mundo ainda não usa isso amplamente eu, eu acho que é importante a transmissão de conhecimento entre os povos do mundo e, e o Esperanto, acredito que o Esperanto pode ajudar nisso uh, então é, é, é isso que mais me atrai no Esperanto é o que serviu de motivação para que eu apoiasse a língua e ajudasse na divulgação Uh, é comum que as pessoas, uh, as pessoas perguntarem tá, mas o, o inglês já não faz isso? Uh, sim, é verdade, o inglês hoje em dia é a principal língua para a comunicação internacional mas isso não significa que o inglês é a melhor alternativa uh, um, uma razão, uh, resumidamente é, é que existe muito incentivo e até pressão para que as pessoas aprendam inglês mas poucas pessoas se tornam fluentes Enquanto que, comparando com o Esperanto, existe pouco incentivo e, e entre as pessoas que se interessam, muitas se tornam fluentes. Tem um outro vídeo que eu fiz que eu explico melhor isso. Eu vou colocar um link aqui na descrição ou em alguma parte aqui do vídeo. Bom, outra, outro pensamento comum é que Tá, mas, é, se o esperanto fosse, fosse possível usar o esperanto como língua internacional, já estaria sendo usado. É, mas esse pensamento, essa opinião, na verdade, é baseada em quê? Porque até hoje uh, o esperanto foi a única língua que conquistou muitos adeptos, a única língua planejada que conquistou muitos adeptos. É, então, não tem uma outra língua para ser comparado, para ser usado como referência, para usar como para comparação. Ah, que nem alguns, alguns dados é, o Esperanto, ele foi criado há quase 130 anos será que isso é muito tempo ou pouco tempo? Ah, o Esperanto, é, estima-se que entre, é, existam aproximadamente 2 milhões de falantes de Esperanto no mundo é, nos congressos mundiais é, frequentemente, mais de 2 mil pessoas participam, em alguns até 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Uh, no Duolingo, existe um curso de Esperanto para quem sabe inglês, com mais de 630 mil pessoas, é, 630 mil inscritos. Uh, será que isso é pouco? Eu acho que não é pouco. Mas, de qualquer forma, é, é possível fazer uma afirmação com certeza de que o Esperanto já provou que uma língua planejada funciona para a comunicação entre povos diferentes Por falar em surgimento do Esperanto isso aconteceu em 1887 quando o Zamenhof publicou um livro com as regras básicas do Esperanto Eu tenho aqui um livro, uma réplica desse livro Aqui tá a capa em Esperanto, mas na verdade a capa original é essa daqui em russo é, o, o Zamenhof vivia numa cidade, na cidade de Bialystok, que na época fazia parte do Império Russo. Uh, hoje em dia faz parte da Polônia. É, então isso explica por que, que o livro foi escrito em russo. Uh, no dia 15 de dezembro, os esperantistas costumam comemorar o aniversário do Zamenhof. Recentemente, um esperantista australiano, conhecido como Evel que tem um canal no YouTube bem popular entre os esperantistas, ele sugeriu que várias pessoas fizessem é, vídeos sobre, sobre o Esperanto e publicassem no dia 15 de dezembro. Então, é, esse vídeo faz parte dessa campanha. O nome é Esperanto Lives, em inglês, ou Esperanto Vive, em português, ou Esperanto Vivas, em Esperanto, e, e a ideia é mostrar que o Esperanto é uma língua viva, com muitos falantes ativos em muitos lugares do mundo. Bom, era isso que eu tinha para falar, uh, espero que tenham gostado do vídeo e obrigado por assistir.